Supostos discos voadores sobrevoam o centro de Dubai. OVNI voando é perseguido por dois caças em voo rasante. Suposta sonda ufológica invade uma casa e o desfecho é bizarro. Vaca supostamente abelizida é devolvida ao lar. Suposta nave extraterrestre paira as margens de uma praia e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like e se curte assuntos de ufologia, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Uma sonda ufológica invadiu uma casa e voou pelos cômodos. Um homem estava em casa com a família, mas parece que ele esqueceu a porta aberta. Então que uma esfera luminosa medindo uns 3 metros surgiu flutuando como guiada por controle remoto ou, quem sabe, por inteligência remota alienígena. A esfera parece ser composta de puro plasma ou alguma energia desconhecida. São imagens surpreendentes, pois o OVNI parece ter um propósito ali dentro. No final do vídeo, algo impactante aconteceu. A sonda entrou dentro da televisão, muitos dizem se tratar de algo espiritual, talvez um anjo ou um espírito de vida, outros dizem ser uma sonda alienígena vindo do espaço ou até mesmo uma montagem de CGI muito bem produzida, mas gostaria de saber sua opinião nos comentários. Aqui temos mais um caso que não tem explicação, pelo menos para quem não acredita que estamos sendo visitados por seres de outros mundos. Nas imagens vemos o um momento em que uma vaca desaparecida é devolvida ao seu estábulo. Note que parece que o animal caiu do céu despejado por uma nave. Isso são teorias que circulam pela internet, mas outras pessoas sugerem que ela teria sido arremessada por um tornado. O problema é que nem inventava naquela hora. Será que ela realmente? foi abduzida? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui temos um vídeo muito realista e que dificilmente encontraremos margens para dizer ser fake, embora nenhuma hipótese possa ser descartada assim como quando se trata de que possa ser de origem extraterrestre. O pequeno disco voador não muito bonito para vagarosamente as margens de uma praia estariam ali dentro os visitantes das estrelas? Deixe a sua opinião nos comentários. Seguido por jatos. As imagens mostram um suposto OVNI em forma de esfera sendo perseguido por duas caças. As imagens são claras e realmente parece uma perseguição. Cabe saber se o vídeo não é uma montagem, pois caso comprovada a veracidade isso seria muito perturbador, pois a velocidade da bola é compatível com a dos caças mesmo sem ter a aerodinâmica. Seria isso uma sonda alienígena? Opine nos comentários. Uma moradora de Dubai alegou ter visto um OVNI nos céus dos Emirados Árabes Unidos e publicou as imagens em uma mídia social. Uma dona de casa do Sri Lanka de 34 anos diz que captou a imagem enquanto dirigia pela Al-Ka'il em direção ao Burj Khalifa no sábado e ficou convencida de que era uma tecnologia extraterrestre. A imagem publicada no 7 Days mostra uma cúpula com uma luz no topo de um funil de ar subindo do chão em direção ao céu. Para ser justo, certamente não é algo que você vê todos os dias. Uma segunda imagem de outro ângulo parece menos convincente. Falando exclusivamente ao jornal, Bandara disse, tenho certeza de que é um OVNI. Se você olhar para a forma do objeto e o feixe que está disparando, pode dizer que é uma nave espacial. Eles provavelmente já nos visitaram antes muitas vezes, mas têm capacidade de serem visíveis ou se tornarem invisíveis quando desejarem. Eu nunca vi um OVNI antes, mas já ouvi falar deles muitas vezes, então existe a possibilidade deles terem descoberto o nosso planeta há muito tempo e agora terem chegado a Dubai e você o que acha? Seria de fato um ovni em Dubai?